E ela vai contar um pouquinho para nós sobre o projeto que eles realizaram junto com as crianças com o tema Graia Azul. O Sei Santo Antônio é, fez um projeto da Gralha Azul, porque ela é um, do folclore, né, do Paraná. Então as crianças prepararam é, as gralhas. Cada sala teve uma ideia de fazer. Teve sala que preparou um bolo de pinhão, né? Porque a história conta da araucária, que é o, o daí vem o fruto, o pinhão. Então cada sala resolveu fazer uma atividade e nós estamos expondo aqui. Tudo com papéis, sabe? Coisa que nós vamos poder reciclar, né? Tudo utilizando a reciclagem. Porque a gente está trabalhando esse ano no, no Londrina Mais sobre sustentabilidade. Então, não temos nada assim de coisa que é, não, não seja biodegradável, né? Então, só usando papéis, tampinhas que reciclamos, fizemos um cartaz, máscara para as crianças, né? Então, tudo envolvendo... O tema Gralha Azul. Enfase Educacional www.enfaseeducacional.com.br